Olá a todos, bem-vindos a mais um Hoje vou fazer esta maquilhagem. Eu não sabia que ia ficar tão linda esta maquilhagem. No vídeo de hoje, vou mostrar esta maquilhagem que eu levei aos prémios e querem ver passo a passo daquilo que eu pus na minha cara? Faz a Começa o vídeo feíssima ou deixamos... Vou fazer uma intro depois porque senão vou começar o vídeo assim e a coisa não se vai dar bem. Eu vou entregar o prémio à, melhor, à categoria de melhor blogger ou blogger do ano. Por isso vou fazer aqui um Get Ready With Me e espero que vocês desta vez gostem mais do vídeo porque no meu último vídeo recebi muitos comentários que eu estava a estava a falar muito baixinho. Para vos dar um enquadramento, eu antes gravava sempre aqui sozinha no escritório. Antes uh, eu, sei lá, em casa estava, passava muitas horas sozinha e era só eu e a câmara e não havia mais ninguém. E neste momento isso já não acontece, uh, eu estou no escritório agora, por acaso aqui neste andar de cima não está ninguém a ouvir-me, graças a Deus. Faz a imensa diferença quando nós estamos a gravar e sabemos que há alguém que está a ouvir, ficamos tipo awkward, constrangedor, não nos sentimos confortáveis nem à vontade, foi como aconteceu no meu último vídeo. Caralho também uma adaptação, tipo vai chegar uma altura que eu nem sequer vou ouvir as outras pessoas aqui e vou gravar com uma fluidez muito mais natural, uh, por isso eu peço mesmo a vossa compreensão. Para o dia de hoje eu quero uma maquilhagem assim mais, uh, com uma pele luminosa, eu quero apostar muito na pele, só que é super difícil fazer uma pele bonita quando se tem estas marcas todas, eu acabo por usar muita base para esconder todas as minhas imperfeições. Isto aqui que eu tenho na cara, para que vocês tenham noção, não são borbulhas, aqui, isto aqui é uma borbulha muito pequenina, isto é tudo marcas que ficaram aqui, desde que eu tive aquele problema de acne, que elas se mantêm aqui, estas marcas, eu gostava muito de as tirar. Mas não é nada fácil. Hoje quero experimentar também uns produtos novos. Espero que corra bem, porque vou para a gala assim. Primeiro, vou experimentar este... Eu acho que já usei este uma vez. Este primer da Becca, mas ultimamente ouvi falar muito bem nele. Por isso vou usar este primer. Depois, para base, eu queria experimentar esta da Lancôme, Mas eu não sei se isto é bem o meu tom. Esta da Lancôme é o Tan Idol Ultra Wear. E também vou usar, para corrigir as imperfeições, este... Corretor da Lancôme que é o Tan Idol Ultra Wear. É da mesma, da mesma gama, vá. Ele tem uma textura assim bastante líquida, não é? Tipo aqueles primers super avoludados. E agora vamos então passar à base. Eu desta vez vou aplicar base sem ser como a Beauty Blender. Vou usar este. Este pincel é da Zoeva. É o número 102 Silk Finish. E vamos então usar esta base da Lancôme. na base aplicada, eu acho que recebiam assim, bastante as minhas marcas e isso irrita-me imenso. Não sei se consegues perceber ou não, mas as minhas marcas continuam aqui aplicar Um bocadinho de corretores. Talvez ah, isto seja bom para as olheiras, mas tipo... Para corrigir, não estou a curtir nada. Estou a odiar este corretor. Tentas bater com a Beauty Blender. com Beauty Blender, vai lá. Ok, o erro foi meu. Com a mão não dá para aplicar este tipo de coisa. Realmente com a mão é só mesmo produtos mais secos. Realmente eu adoro aplicar as coisas com a Beauty Blender, fica muito melhor. Tive ali um pequeno percalço com o meu uh, corretor. Estava a sentir que não estava a cortar, mas não estava a funcionar era com a aplicação assim de bater com o dedo, vou passar ao meu blush da Shiseido, que é assim, em creme. Eu gostei imenso deste, by the way, deste, deste produto da Shiseido, porque basicamente isto é um blush em creme, mas não é um líquido, porque ele fica meio... transforma-se meio em pó, se é que me faço entender. Hum, estranho, nunca fiz uma maquiagem assim. Eu não me lembro da última vez que fiz uma pele assim, tão natural. Uh, mas realmente fica muito giro, fica mesmo muito natural. Eu estou sempre a usar esta paleta da Ruda Beauty, então não queria dar-vos esta, esta review de novo porque já sabem que eu adoro e recomendo muito esta paleta da Ruda Beauty, que é de, de iluminação. Ilumina, de eu adoro e já está bastante usada. Eu queria usar antes um iluminador em creme que não fosse da Huda Beauty. Pronto, tenho aqui este do Jeffree Star, que nunca usei. Só que ele parece-me demasiado branco, eu queria uma coisa mais dourada. Wow, lindo! Mas é muito branco. Não era bem isto, eu queria uma coisa mais... Uh, isto é super brilhante. Eu acho que tenho aqui um líquido da L'Oreal. Podemos experimentar yes. esse. Era mais... era mais isto que eu estava à procura. Glow Mon Amour Highlight. Na cor 0.1 um Sparkling Love. Ok, isto pode ser um pouco arriscado, mas vou aplicar umas gotinhas. Hum, muito natural, não? Gosto! Vou também aplicar um pouquinho assim aqui e aqui. Uau, esta pele está muito interessante. E para os olhos, aquilo que eu pensei usar foi esta paleta da Zoeva, que é a Basic Moment Eyeshadow Palette, que tem tons assim muito neutros e softs, uns com mais brilho, outros mato. Eu trouxe também para experimentar aqui, que eu acho que não me lembro de ter usado ainda, estas pestanas da Primark, que toda a gente fala imenso nelas, que são umas pestanas um, individuais, e já vi muitos de maquilhadoras usarem, portanto vou experimentar também. Eu vou usar esta Here to Stay, que é basicamente este tom neutro, só para... Estão a ver? Para não acontecer isto, ficar assim... E ele tem tipo um sobretom mais rosado, parece -me. E pronto, agora com este pincel vou usar sombra que é a Unfinished. Muito bonita, by the way. Aqui e vou fazer tipo um flash de brilho. E também vou aplicar assim aqui na parte de baixo do olho. Não vou até à pálpebra móvel, só este flash assim de brilho. Agora, com aquele pincel assim de desfumar de vou só usar esta New Era. Aqui um bocadinho para definir o meu côncavo, mas nada de muito carregado. Agora eu vou esfumar com o um pincel de esfumar. Só um bocadinho. Agora, junto à raiz das pestanas inferiores, aquilo que eu vou fazer é usar novamente esta sombra, o Here to Stay, para matificar não criar, não ficar com aquele efeito mais cinzento das nossas orelhas, das nossas olheiras. Agora vou usar um pó matificante, este da NABLA. Só um bocadinho mesmo para matificar as zonas que realmente acabam por derreter com muita facilidade ao longo do dia. Com muito pouco pó. Vou só passar assim aqui. É uma das zonas que a maquiagem acaba por derreter, pelo menos a minha um bocadinho de pó, assim aqui, um bocadinho de pó, foi um bocadinho a mais e um bocadinho aqui na testa. Agora, para definir um bocadinho uh, as minhas bochechas, porque isto é um evento, não é? Eu queria ir... muita. É? Vou usar esta, este kit de contorno e de iluminação da um, Urban Decay, o Naked, e vou aplicar, assim, uma uniquinha. Vou aplicar também assim um bocadinho aqui na testa para que ela fique com um, um aspecto mais pequeno. E para terminar, vou voltar a usar mais um bocadinho deste blush. Agora, rímel uh, ou máscara de pestanas, melhor dizendo. Eu vou usar é a Lash Sensational Efeito Abanico. Vou experimentar e ver se isto dá um efeito abanico. E agora vamos aplicar as pestanas postiças. Eu não apliquei a rimel ainda na parte de baixo. Bem, isto é super fácil de pôr, by do bem. E eu gastei isto à volta de 12 uh, individuais, deve ter sido seis em cada lado. E também dei um bocadinho mais de brilho com um, um iluminador em creme aqui no interior. Vai giro. com mais tipo, ó. lábios, um batom encarnado, mas vai ser um encarnado desbatido. Mais volume, talvez. Para terminar, vou usar o terracota. Não devia, porque já, já tenho demasiadas coisas. Pronto, vou usar só um bocadinho de terracota para dar o último acabamento. E pronto, esta foi a maquilhagem assim, mais natural possível que eu consegui fazer. Acho que ficou espetacular. Nunca fiz nada deste género. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Consigam ver em câmera como é que isto está. Porque em câmera acaba sempre por diminuir um bocadinho os tons. E se chateia Mas está linda esta maquilhagem Super natural. Consegui. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E vemo-nos no próximo. Beijinhos.